Opa beleza? Nesse vídeo irei te passar uma das melhores estratégias para você durar mais tempo na cama com a sua parceira. Se você sofre de ejaculação precoce ou goza muito rápido, isso irá te ajudar. Então já deixe seu like e se inscreva no canal se você gostou desse tipo de conteúdo. Bora pro vídeo! Um dos desafios mais comuns da função peniana envolve a ejaculação precoce. Veja agora algumas estratégias que você pode tentar para durar mais tempo na cama. A primeira estratégia é alterar posições. Diferentes posições sexuais podem estimular o pênis de diferentes maneiras. Tentar uma nova posição pode fazer com que você dure mais tempo em suas relações sexuais. A segunda estratégia é usando camisinha. Ter uma camada extra no seu pênis diminui a sensibilidade fazendo assim uma maneira mais simples e segura para prolongar o seu momento de prazer. Terceira estratégia, trabalhe os músculos do pênis, o músculo PC fortalecido pode desempenhar um papel importante na prevenção da ejaculação precoce, esse é o mesmo músculo que você usa quando está urinando e precisa impedir a urina que ela saia. segurar e soltar esse músculo algumas vezes ao dia irá ajudar a deixá-lo mais forte, a ejaculação precoce não é nada para se vergonhar. Mas se você quiser se curar com esse método definitivo, estarei deixando o link do método infalível na descrição desse vídeo. Milhares de homens tentaram e mudaram incrivelmente sua vida na cama. Clique para você saber mais. Gostou do vídeo? Então deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo.